Reconheça uma fita legítima, abrir o vídeo. Ela é verde, tem estampado o nome do filme na face superior, o selo da UBV na lombada e este holograma com um Mickey Feiticeiro exija qualidade.